Ora, boa pessoal, que fala do Bro, para mais um videozinho. Desta vez, pessoal, é um videozinho aqui diferente. Como vocês já repararam, esse vídeo está na quarta-feira, portanto, é um vídeo extra. Basicamente, como vocês já viram no título, um, no título está Ajudem-me, e eu pus esse título porquê? Porque, se vocês repararem, um, eu deixei de fazer vídeos no canal durante cerca de 7 meses, porque não tinha o meu computador, então comecei a namorar, não é? E surgiu a oportunidade de a minha namorada me emprestar o computador e eu poder postar vídeos. No início desses vídeos, quando postaram, nós tínhamos grandes visualizações, 1.500, 2.000 e tínhamos cerca de 150 likes, a 200. Portanto pá, está mesmo top e subíamos o su. Hoje em dia já não é tanto assim, hoje em dia temos quase views, para uns 70 80 likes. Tipo, não é mau, porque para quem tem 1.700 subos isso é mais ou menos o feedback normal. Mas eu como já tive essas views e esses likes, eu penso que vocês conseguem, mas só que vocês são uns preguiçosos que se vocês são uns preguiçosos. E o que é que eu vos vim pedir hoje? Basicamente é o seguinte, é muito, é muito simples o seguinte, é vocês veem o vídeo, se gostarem do vídeo deixam like e peço-vos que vocês partilhem o vídeo, porque eu vou vos dar um exemplo. Imaginemos que o vídeo tem 400 views no total, mais ou menos em 2 dias. Então, se 20 pessoas do vídeo partilharem o vídeo, por exemplo no Facebook, tem uma chance mais ou menos de 5 a 10 pessoas verem esse post e interagirem, ou seja, entrarem no vídeo. E se fizermos as contas, 20x5 vai dar 100 e eu aumentava logo 100 inscritos, vocês já estão a reparar, só no vídeo aumentar 100 inscritos é uma grande ajuda e é só uma coisa que tem aí em baixo a opção que é share facebook, basta isso e estão a ajudar o canal, só vos, só vos ia pedir mesmo isso porque é uma coisa simples, uma tarefa simples e também que deem um like caso vocês gostem, eu já sei que muita gente não tem conta e vê os vídeos porque eu posto, posto no facebook e só veem porque não dá para dar like, mas Peço essas pessoas também que estão lá ver, é fácil, criam uma conta de mail e iniciam sessão e já conseguem subscrever e dar o like. Mais uma coisa pessoal, queria que vocês ativassem o sininho porque, do canal, que é, abre do, de onde diz inscrever-se, tem lá um, uma forma de um sininho. Vocês carregam aí, vocês recebem automaticamente todas as notificações de quando sai vídeo. E isso é muito é importante, porquê? Porque normalmente, pronto, isto é raro, mas... E às vezes falho com vídeo à segunda-feira ou assim porque não deu-me mesmo. Ou porque estou atarefado ou porque não deu para gravar, etc. E não deu para sair. E às vezes eu meto na terça. Se vocês tiverem o sininho ativo, vocês receberão a notificação e assim conseguem ver o vídeo. Isso é muito importante para quem quer ver os meus vídeos. Gostava de agradecer na a todos os comentários que vocês têm feito. Neste último vídeo tivemos muitos comentários mesmo. Em menos de um dia já tivemos cerca de 45 Comentários, penso eu, o que é muito. Muitos, pronto, um deles é criticar, mas mais ou menos 80% dos comentários são todos a dizer bem e eu, eu agradeço bastante. Mas bom, agora vou falar de outro, de outro ponto. Já acabámos este, vamos agora passar para outro. Vamos mudar de música, peraí. Ah, vá, assim está melhor, está assim. Melhor. Agora vou falar dos horários. Como vocês sabem, a escola está a começar e, portanto, eu vou ter que mudar um bocado os horários porque não me dá muito jeito para fazer vídeos. Mas, mesmo assim, eu vou tentar pôr um vídeo por semana ao domingo às 6h30. Esta semana está a sair este vídeo quarta, vai sair domingo já, às 6h30, um vídeo, e por aí em diante sempre todos os domingos às 6h30. Vou tentar fazer isso. Como eu referi anteriormente, a... vocês... Ativem o sininho porquê, porque eu às vezes vou tentar pôr também vídeos nos sábados, tipo um vídeo extra, para ver se vocês, pronto, se vocês dão aquele feedback e é, pronto, para dar mais um vídeo para vocês verem. Foi tudo por hoje, espero que vocês tenham prestado atenção e que se puderem cumprirem isso e pronto, foi tudo por hoje, fiquem bem e fui!